É Clan Show Dunk de novo. Hoje a gente está vendo com Super Mumbo Quest, jogo nacional aí. A gente vai jogar a demo. E qual é que é? Diz que quem gostou de Skull, The Hero Slayer e Blasfemos vai gostar dele. Então vamos lá. O um Rei do Pesadelo, mais antigo que o próprio tempo, desperta com a fome de milenar. Uma ameaça para todos os mundos e até para o menor das criaturas. Tomé, o mestre das Ordens dos Guardiões, parte em busca do herói profetizado para conseguir impedir a destruição total. As profecias indicavam que aquele que poderia impedir o rei estaria aqui, mas onde ele está? Ei, espera, isso é meu. Que criatura dá nada? <risos> que é um o mapa? Gente, esse bichinho com a língua de fora aí. É um bagulho que eu não curto. É áreas que elas acabam com você se encostar. Na agonia. Isso aqui é pra testar se você aprendeu direitinho, né? Chegamos à raiz do mundo, agora podemos transportar. Tá, tá bonitinho. Resgata todos os tatuos na trilha dos monstros. 2.500. 2.500. Tá tudo muito caro, hein? Essa porta é imensa. <risos> ah, beleza. Mais uma moedinha. Por enquanto tá legal, viu? Tá legal. Só aquela nossa dificuldade, né? Às vezes não é muito simples usar o teclado no começo. Eu acho engraçado que ele gruda na parede com a língua. <risos> São dois hits para tom tomar um desacerto. Eu não entendi direito o bom combo, mas tá bom. Vamos fingir que não entendi. Tá, eu acabei de entender. <risos> Calma. Quem é você? Olá, amiguinho. A escada deve ter ido para a cidade, né? Muito bem, a gente achou um comerciante e podemos aprimorar o nosso personagem um Coração a mais, muito bom! Legal! Falar que isso é aqui tá bem feitinho, tá muito bem feitinho. O, gente já. É Fazendo os Mombocombo um atraidor. Ah, entendi. Precisamos obter 27 moedas para avançar. Beleza, a gente vai repetindo nas áreas até conseguir a quantidade de moedas. Feito um bom combo aí. Agora vamos coletar os cristais que faltam. tá porque a gente faz os monbocô agora ah, achamos aqui a entrada uma cara de que tá dando se por lá em cima. <risos> <risos> é, Como deve ser possível aqui destruir esse Vamos ver. Eu estava jogando e de repente fui trancado, agora posso cuidar da minha mãezinha. Resgatamos um bichinho. A ah, falta.. as moedinhas todas, eu acho que o demo vai é mais um uma olhada aqui onde a gente tem que ir vamos ver o que vai ter aqui parece que o totem de localização está corrompido deve ter uma maneira de purificar Chefe E ficamos fazendo um mombo combo O que que é isso aqui? É teleporte? Trilha dos monstros Legal, legal, legal. Para quem curte um Super Meat Boy, esse aqui foi a primeira área consideravelmente difícil. Como é que está o mapa? Aqui é o checkpoint Mandamos mais um para Para a base Já vai só fio controlar ele. Tô tá bem com calma. últimos uh. fez o um ombo combo aí você consegue voltar o vilarejo faz a demo grande viu o que, que é isso aqui você pode comprar itens para melhorar o personagem interessante pelo menos com <risos> Muito legal, umas mecânicas diferentes. A demo termina aqui. Realmente muito bom, viu? Muito bom. Eu acho. Opa, acho que tem, tem bastante coisa para ser feita ainda, Na, na demo. Deu para mostrar aí, vem? Como é legalzinho. Legal, hein? Muito bom. <risos> A gente vai encerrando por aqui, vou deixar o link desse jogo na descrição, pra vocês jogarem a demo também. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma de nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroid Banner e recomendações. E fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, amizade.